Olhares atentos a cada detalhe. Servidores do Ministério das Comunicações voltaram às cadeiras de uma sala de aula. É o treinamento para lidar com o sistema que vai acabar com os processos em papel no Minicom. 40 servidores vão aprender a lidar com as novas ferramentas do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Esses alunos vão ser multiplicadores. Depois de aprenderem aqui, vão ensinar a novidade aos colegas em treinamentos marcados para começar na primeira semana de abril. O Ministério está trabalhando para fornecer todo o suporte necessário para a adaptação dos servidores ao novo sistema. É necessário que tenha, no mínimo, um servidor em cada área, que conheça bastante o processo de trabalho, que possa passar segurança para os colegas e também possa ministrar cursos sobre o sistema eletrônico. O Ministério das Comunicações é pioneiro nessa iniciativa. Vai implantar o sistema eletrônico de informações para todos os processos. A ideia, sim, é acabar com os documentos em papel. A mudança começa pela Secretaria de Comunicação Eletrônica no mês que vem. Depois, no dia 23 de junho, Segue para o restante do Ministério. Cada novo processo da Secretaria de Comunicação Eletrônica vai tramitar apenas pelo computador, a partir de 28 de abril. Vai ser pelo sistema eletrônico que o servidor vai registrar novas informações, buscar documentos e conferir o andamento dos dados. Servidores de áreas diferentes vão poder trabalhar no mesmo processo, ao mesmo tempo. Tudo sem acumular pilhas de papel. Elimina-se a perda de tempo de trâmite entre as áreas, porque o trâmite dá de forma eletrônica. Então basta apertar um botão enviar que no segundo seguinte já está disponível para o próximo servidor. E já tem servidor ansioso pelas mudanças. Edival Moreira coordena a área de documentação e informação da SCE. Todos os processos de radiodifusão têm de passar por aqui. Um fluxo de documentos que chega a mil processos por mês. Sim, com a implementação do SEI, a gente pensa que vai ter um encréscimo de até 40% de produtividade. Possibilitar que eu tenha um melhor controle do que está saindo, gerir essa informação é, de tramitação de forma mais adequada e minimizar o tempo dos colaboradores para confecção dessa informação. Ou seja, o que eu faria como um processo artesanal, na verdade agora eu vou estar informatizando esses métodos de trabalho.